O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Eletricidade, Estação Espacial Internacional, as obras de arte de Marx Ernst. O que elas têm em comum? São as figuras de Lissajous formadas pela composição de duas ou mais oscilações. Nessa edição do Fibra, vamos entender como essas composições são criadas. Oscilações bidimensionais estão presentes em diversas situações no nosso cotidiano, porém muitas vezes não temos uma ideia clara deste fenômeno. Este fenômeno consiste em combinarmos características de sinais provindos de mais de um oscilador. As três grandezas ou características importantes das oscilações que vão mudar o resultado dessa combinação são a fase, a amplitude e a frequência da onda. A composição gráfica de movimentos oscilatórios Defasados, vibrando em direções diferentes ou com frequências e amplitudes diferentes, formam imagens que chamamos de figuras de Lissajous. Para observarmos este fenômeno, utilizaremos um pêndulo que consiste uma haste de metal com uma massa presa numa das suas extremidades. Esse pêndulo oscila numa direção que definiremos como uma direção Y. Temos também um segundo pêndulo idêntico ao primeiro, porém esse oscila na direção perpendicular ao primeiro pêndulo. Presos a esses dois pêndulos, temos uma caneta que desenha a composição gráfica das duas oscilações. Música Neste experimento, podemos variar a frequência de oscilação arrastando essa massa ao longo dessa arte. Porém, nesse experimento, vamos usar a mesma frequência, ou seja, vamos, colocar, vamos deixar as massas fixas. A amplitude também tentaremos usar a mesma. Aqui, para compor as figuras, vamos variar apenas a fase da oscilação. A fase está relacionada com o início da oscilação. Quando uma onda começa na amplitude zero, ela tem uma fase. Quando a onda começa na amplitude máxima, ela tem outra fase. Nesse experimento, vamos observar a diferença de fase dessas duas oscilações. Quando os dois pêndulos têm a mesma frequência, a mesma amplitude e a mesma fase, a imagem que observamos será uma reta. Quando os dois pêndulos estão defasados em 90 graus, a imagem formada será um círculo. Quando a diferença de fase entre as duas oscilações for arbitrária, mas constante, a imagem formada será uma elipse. Podemos observar que, com o passar do tempo, as imagens vão se aproximando do centro. Isso significa que as oscilações estão perdendo a amplitude, que está diretamente ligada à energia de oscilação dos pêndulos. Essa perda de energia se dá principalmente pelo atrito da caneta com o papel. Também podemos observar este fenômeno utilizando um experimento óptico, que consiste em dois geradores de frequência, em cada um deles ligados um alto-falante e um laser. Sobre a superfície desse alto-falante há dois espelhos que vibram em direções perpendiculares. A luz do laser é incidida e refletida e forma no temparo a imagem que é a, que são as figuras de Lissajous. Conforme aumentamos a frequência dos alto-falantes, observamos então as mais conhecidas imagens que são as figuras de Lissajous. Neste caso, diferente do anterior, controlamos apenas a frequência das oscilações através dos dois geradores. Um dos exemplos mais comuns da combinação de oscilações é o sistema trifásico de distribuição de energia elétrica. Esse sistema é composto de três tensões alternadas, no qual a energia elétrica é transmitida por meio da composição desses três sinais de tensão defasados em 120 graus, o que garante que a tensão transmitida seja mais próxima da tensão máxima disponível. Esse foi mais um Fibra na TV. Obrigado por acompanhar e até o próximo programa.